Acho que agora foi a gota d'água, né? Olha, eu relutei muito, sabe? Eu conversei com muita gente em off sobre a tal escola Urantia, E agora a ofensa pessoal virou uma prática não só nos grupos extraoficiais de urântia, que falam sobre o livro de urântia. Mas agora a ofensa pessoal virou uma prática em grupos oficiais. Porque o grupo escola Urantia é um grupo oficial da UAB, porque a UAB e a UAI estão patrocinando. E quando eu falo UAB, eu falo da pessoa do senhor Henrique Trave. Que eu já conversei pessoalmente. E Milton, espera aí que você também vai chegar lá, tá? Já conversei pessoalmente, em off, orientei. Só que eu vejo que quando a coisa começa a esquentar, essas pessoas ó, vazam, se omitem. Henrique... Você sabe que eu gosto do seu trabalho, você é uma pessoa democrática. Só que, administrativamente, infelizmente no movimento urânia as pessoas estão sendo ofendidas, pessoas de bom caráter, de bom coração, estão sendo ofendidas e ainda tem pessoas que passam pano. E o que é pior? Nesse grupo oficial, da Escola o senhor Henrique Trave é o responsável atualmente. E o Milton vai ser o próximo, porque é óbvio que o Milton vai ganhar as eleições, porque eu também vou votar nele, por isso que eu já estou cobrando. Que eu sei da índole dele, que é tão boa quanto a índole do Henrique Trave. Só que tá faltando disposição para poder limitar as coisas nos grupos oficiais. A coisa está saindo do controle. E sabe por quê? Uma palavrinha define tudo isso. Tolerância. Ah, mas nós temos que abrir a porta para os irmãozinhos, meus irmãos. Caligasha conseguiu influenciar Eva. Caligasha conseguiu influenciar 60 daqueles que vieram com ele. Só não conseguiu influenciar o resto dos 40 porque Van e Amadão não deixaram. Vocês querem fazer uma escola de orântia. Vocês querem. Eu gosto da ideia da escola Urântia. Só que depois vocês querem botar essas pessoas para grupo, para debater, para conversar e para ofender. E a liderança, ó, caladinha. Sabe por que a liderança caladinha? Por que será, hein? Por que será? Das duas uma. Ou é falta de disposição para poder dar um veto, né? Porque nós temos que ser tolerante eu quero ser politicamente correto, porque eu quero inflar o movimento com qualquer tipo de pessoa, né? Isso se chama efeito será serapatátia. Se você não sabe o que, que é, você eleitor é novo do Rio de Durante, caiu aqui de paraquedas ou sem paraquedas, não sabe o que, que é efeito será serapatátia? Espera que em breve na escola de Durante vai ensinar isso. Vamos ver, você vai ensinar o que, que é efeito será serapatátia. Sabe o que se chama isso? Pressa. É pressa das coisas acontecerem rápido. Eu quero ver eu quero ser o tal, o cara que fez as coisas acontecerem. Porque eu tenho por obrigação moral. Até porque eu tenho um canal com relevância no mundo inteiro que fala sobre livro de urântia. E nunca tratei meu público como gado. Gado. Henrique Trave, você ouviu isso? A tua esposa ouviu ela não gostou, por que que tu como homem não fez o um papel e chegou lá e admitiu a situação, que foi um erro e tirou o cara? Vem um tal de Constant também que é assim ó filiação com Nemias né? o povo caligastiano está infiltrado nesse grupo aí endossando e até você Milton até que teu comentário teu comentário deu pra passar, mas você passou pano porque você se omitiu em falar irmão eu falei que eu vou votar em você, das opções que nós temos no meio durante a hoje, você é uma das boas opções, você e o Flávio. Eu faço gosto de vocês e quero ter a oportunidade de conversar com você pessoalmente. Mas, irmão, temos que começar a parar com esse tal de politicamente correto e com esse tal de tolerância. Porque não dá para admitir ofensas pessoais com uma pessoa que desde, sei lá, 15, 13 anos já, Levanta a bandeira do livro de Durantia, ralou muito por esse movimento e vocês hoje, presidente da, da UAB, passam pano para um vagabundo ficar falando besteira de gado? Nemias e depois vem dizendo que, aliás, vem não dizendo nada, né? Já que ele é o bambambam bam, bam da parada. Vocês sabem que Nemias é traidor, né? Do movimento. Vocês sabem disso? Não. Vocês conhecem uma pessoa chamada Glória Álvares, ateia? Não conhece Glória Alves? Então procure no Facebook, procure os vídeos dela. Porque quando Nemias, sabe, se tornou um menino espertinho, se tornou um libertonto para poder arrumar um conceito com Partido Novo e começou a atacar um governo cristão, porque agora... O governo que ele apoia diz ser católico, mas antigamente ele não falava sobre a religião. Por que será, hein? Será que é ateu também? Mas depois que ele começou a atacar, né, começou a fazer parte desse partido aí, Partido Novo, e começou a ter ali conceito, né? Querer ali arrumar alguma, algum conceito lá no Partido Novo. Sabe o que aconteceu? Ele começou a atacar pessoas. Eu não estou dizendo de Bolsonaro não, porque atacar Bolsonaro todo mundo ataca. Até eu já falei de Bolsonaro, isso é normal. Agora, você usar estratégia que, vídeos de uma pessoa que é ateia, vídeos do PCdoB, vídeos do PSOL, partidos comunistas, para atacar pessoas que querem mudar e está mudando o Brasil? Cristão? Essa pessoa que hoje está aí como diretora do, da Escola Urântia? Sabia disso não, gente? É, o Nemias, ele era um grande homem. Um grande, um grande pro, propagador do livro de Urântia. Eu sou cria do Nemias. Fui cria dele. Eu cresci acompanhando o passos dele, Fui muito instruído por ele. Só que aquele negócio, né? Quem tem teto de vidro, uma hora racha. E aí, para se arrumar desculpas dos tetos de vidro, né? Porque o meu tetinho quebrou... Eu tenho que dizer que agora eu mudei, que eu evoluí, que eu sou tolerante. Só que não é bem assim que funciona, meus irmãos. Vocês têm que entender uma coisa. Carigasta está se infiltrando no meio do movimento urântia. Henrique Trave sabe. Milton, agora deve estar sabendo, né? Porque eu estou falando. Muitos irmãos de boa índole estão se machucando. Ou vocês acham que eu não estou vendo o que acontece no grupo de vocês? Graças ao pai, eu tenho amigos e irmãos que sempre estão de olho no que acontece nos grupos e me passam. Porque sabe que nesse movimento, infelizmente, só tem eu que tenho o culhão para poder falar, porque os homens se acovardam. Não são todos. Tem muitos irmãos aí fortes. E mulheres também. Homens e mulheres que chegam e botam a boca no trambone. Só que os homens da liderança deveriam colocar não colocam. Chega desse negócio de tolerância no meio dos grupos do leitor do livro de orante. Eu não sou contra a escola urântia. É até uma ideia interessante, a ideia do, do, do ensino à distância. Só que não serve para formar líderes, não. É no máximo para a introdução ao livro de urântia. E esse papinho aí de querer colocar pessoa que mal começou a ler o livro de urântia como conselheiro no grupo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que ficou decidido lá no vídeo que eu assisti, de inauguração. Pelo amor de Deus, eu acho que um pingo de noção... Se faz falta nesse pessoal aí que tá coordenando a, a escola durante. Daqui a pouco tem um monte de gente falando mimimizinho aí, que toma magoadinho com uma e tudo mais. Pode ficar magoado, é normal. É normal, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para defender o livro durante o movimento. E as pessoas de bem que nele estão. Porque o que vocês estão fazendo é covardia. Eu não fiz nada, o covardão maior fala. Eu não falei gado. Mas também não desfalou. Endossou, porque marcou a perguntinha, como você está vendo na tela aí, ó. Marcou a respostinha e colocou uma contra resposta embaixo. Aí vocês pensam o quê? De uma pessoa que se juntou, usou a mesma arma que comunistas usaram contra Bolsonaro na, na, na campanha e contra pessoas conservadoras também. Porque agora você for lá no perfil do, do abençoado, apagou tudo. Só tem lá coisa nova, né? Coisa novo, né? Agora, quando... Eu tenho print, tá? Você quer ver um exemplo? Aí, ó. Um print aí, ó. Tá vendo aí? Esse aí é um print da tal da Glória Álvares. Esse é só um exemplo. Tem o um vídeo dela também aqui. Compartilhando coisa de ateu. Contra cristão. E hoje quer pagar de diretor de escola urântia. Deixa eu contar coisa pra Eu acho que o Henrique Trave... Me perdoe, Henrique. Me perdoe. E Milton, você também tem que saber disso. Eu acho que vocês devem desconhecer o mandado de publicação, tá? Vocês devem desconhecer. Essa questão de ter comunistinha, de ter esquerdista, de ter socialistinha, de ter libertonto no movimento durante já, ó, ó ultrapassou o limite já. Chega, já deu. Já deu. Tá? Porque os Melquisedeques quase não botaram o livro durante Urântia pra gente nessa época. Por que será? Vamos ler o mandado de publicação? Vamos ler comigo aqui o mandado de publicação. Deixa eu explicar pros mais novos que podem não estar entendendo o que é o que eu é, estou falando aqui, é, é, mandado de publicação, o mandado de publicação é um documento que os seres celestiais entregaram para a Associação Urante Internacional, para a Fundação Urante para seguirem aqueles parâmetros administrativos com relação ao livro de Urântia. E dentro desse mandado de publicação, tinha uma explicação que os Melquisedeques me mandaram, uma explicação... Demonstrando por que, que quase o livro de Urântia não saiu. E eu vou dizer para vocês aqui agora. Está dizendo o seguinte: o livro de Urântia pertence à era que se segue imediatamente à conclusão da atual luta ideológica. O que, que eles querem dizer com a atual luta ideológica? Quando o livro de Urântia foi nos entregue, estávamos em meio à Guerra Fria comunismo versus o resto do mundo. Por que não existe comunismo versus capitalismo? Capitalismo é uma forma de economia, é uma forma de poder econômico, como trabalhar a economia de um país. O, o capitalismo. O comunismo é uma forma ideológica de manipular as pessoas. Os tal gado que eles estão falando aí. Entendeu? Porque é isso que esse pessoal gosta de fazer, manipular os gados. Como se nós fôssemos gados. Gado tem chifre, tá? Então se prepara que a chifada vai doer. Então, como eu estava dizendo, após a conclusão da atual luta ideológica, por um acaso vocês acham que a luta ideológica acabou? Por um acaso vocês acham que o Foro de São Paulo não existe mais? Por um acaso vocês acham que não existe comunista infiltrado no meio do movimento Durante? Eu conheço vários. Esse libertonto aí da, do, do movimento novo... Eles não são comunistas, mas tem o pensamento igualzinho deles. Só, só a diferença é que sabe fazer conta. O pessoal do Novo, não estou dizendo todos, tem pessoas que se salvam, mas uma boa parte dos libertontos do Novo são socialista barra comunista que sabe fazer conta. Essa é a grande questão. Voltando aqui ao manual de publicação. Este será o dia em que os homens desejarão procurar a verdade e a justiça. Vocês estão por acaso vendo aí algum homem desejando procurar... É, verdade e Justiça Eu estou vendo homens procurando isso aqui ó. Dinheiro e Poder É o que eu estou vendo Eu não estou vendo ainda que chegou essa época não Então a época Ao qual o livro Durante É direcionado, a geração que é direcionada Ainda nem sonha em chegar Agora vem a parte boa Quando O caos da presente confusão Passar, será Mais provável prontamente possível formular o cosmo de uma nova e melhor era de relacionamentos humanos. E é para essa melhor ordem de situações na Terra que o livro foi preparado. Aí tem o termo o, o termo agora que eles usam para poder justificar a Escola Urântia. Contudo, a publicação do livro de Urantia não foi postergada para essa possível, de algum modo, remota data. Uma publicação antecipada do livro foi preparada de antemão, para que estivesse disponível para o treinamento de líderes e instrutores. Certo? Perfeito. Quem é que treina esses instrutores e esses líderes? É o Nemias? Dando o exemplo que está dando aí? É o Henrique? Por mais que a palestra dele tenha sido boa, porque ele sabe falar de urântia, de liderança não entende. É muito administrativo. Agora, liderança não tem nada. Então não pode ensinar de liderança. Me desculpe, irmão, eu te amo, mas a verdade é essa. Eu espero, e eu, pelo que eu já estudei do Milton, acredito que o Milton é mais lido que o anterior agora, o que está saindo agora do mandato. As verdades doem, mas tem que ser dita. Infelizmente, a realidade é essa. Agora, o que acontece é que, vocês viram, o livro de quase não veio por causa da luta ideológica que estava acontecendo, e ainda acontece até hoje. Me digam vocês, como é que eu posso criar uma escola para instruir líderes se ainda temos a influência de pessoas com esse tipo de pensamento ao qual os Melquisedeques lutaram lá atrás, infiltrados no movimento urântia? Eu não preciso dizer muita coisa, não. Vocês que estão nos grupos já sabem. Por que, que é a divergência? Me diz. Para alguns irmãos que não sabem eu tenho um grupo chamado Centro de Estudo Urântia, ao qual eu tenho agora a honra e o prazer de ter a presença da minha irmã Eliana e muitos outros irmãos lá também, Eliana Ferrinho. E aqui deixo estendido o convite para quem não for socialista, quem não for libertonto, e quem aí tiver uma, um pensamento parecido com o da Eliana, quiser fazer parte do nosso grupo, já é bem-vindo. Só mandar um e-mail aqui, ou um comentário aqui embaixo, que eu convido a pessoa. Só que... Para entrar nesse grupo, eu faço asepsia de pessoas. Tem que fazer um teste. Se eu ver qualquer vestígio de socialismo, comunismo, libertontismo, a pessoa é vetada. Sabe quando eu tive conflitos pessoais no nosso grupo? Já tem uns dois anos de criação? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Há conflitos, com certeza. Eu conflito muito ali com o Flávio, com o Flávio Zanin, vocês conhecem conflito ali com Marlon, conflito com várias pessoas ali, a gente conflita ali um conflito entre o outro no livro de Urântia, debatendo quando, onde, por quê, quem, o quê. Esses são os conflitos que nós queremos. Agora lá não tem conflito de Picuinha egocêntrica que tem no Elube, que tem nos grupos do tal do Roberto aí que é pancada do Juízo que tem agora aqui numa, num grupo oficial, que a Escola Urântia é um grupo oficial, porque é patrocinado pela UAB, e é apoiado pela UAI, então é oficial. Não tem essas picuinhas, sabe por quê? Porque nesse grupo tem pessoas que respeitam a vida, a família, conserva isso como valor moral. E se não conservar, eu corto. Né? Aí no grupo de vocês, vai ter aí o pessoal chorando aí, tem umas pessoas aí que já foram, ó, limada do meu grupo. Por quê? Começou a jogar ali ideazinhas comunistas, começou a praticar ofensa com o irmão. Eu não tenho meio termo. Ofendeu? Veto. Corto na hora. sabem por quê? Porque é assim que Jesus ensina. Não, mas Jesus ensina que é amor. É? Você conhece as histórias de Jesus e Ganide? Não? Não. Acho que isso, esse termo vai chegar na escola durante também. Não sei, né? Eu acho, eu tenho uma leve impressão que esse termo vai ser cortado. Acho que vai ser cortado. E aí, gente, olha, esse vídeo está com 20 minutos já, hein? Vai ter um monte de gente cansando aí. eu Acho que não vai ter gente cansando não, hein? Esse trecho da viagem de ganide de José, José, e Jesus, onde Jesus encontra ali uma pessoa com deficiência mental, igual esses comunistas, esses esquerdistas que estão aí no grupo. E aí Jesus vai lá, joga umas molhinhas para o cara e vaza. E aí Ganide fala, mas mestre, você não vai dar sua palavra... Claro, não é com essas palavras, eu estou ilustrando. Você não vai dar sua palavra de consolo para esse irmão como você de costume faz? Resumindo, para que jogar pérolas aos porcos? Ah, não tem não? Jesus é muito santo, né? Ele é coerente. Ele sabe fazer a sepsia de pessoas. Quem tem... Ajustador, quem, tem, quem já sabe fazer escolhas morais, ele sabe disso. E detalhe, tá? Escolha moral não é escolha moral para beneficiar a si próprio, não. É escolha moral para beneficiar o coletivo. Beneficiar o teu próximo primeiro e você também. Entendeu? Então Jesus faz isso. Ah, o livro de hoje também ensina o que é a sepsia de pessoas. Você quer ver? Ó, eu vou colocar rapidinho aqui na tela. Vê aí. Anotou? Agora procura o livro de Urântia para ver. Ou então espera que de repente na Escola Urântia vai passar. Ah não, mas esse trecho aí eu acho que eles não vão mostrar. Eu tenho minhas dúvidas se vocês vão falar sobre eugenia, né? sobre seleção de pessoas, sobre separar a ajuda de trigo. Ah, essa parte eles vão pular, vamos só falar das coisas bonitinhas que tem o Livro de durante, né? Meus irmãos, por favor, tenham coerência. Tá? Tenham coerência. Eu, como, vou repetir, não sou contra a Escola durante, eu sou contra quem faz parte dela ela foi muito mal administrada, ela está sendo muito mal administrada, ela foi muito mal organizada, já se teve muito conflito pelos bastidores, e onde há conflito, não há Deus. Então, a sepsia deve ser feita. Se você aí é um idólatra, porque é disso que ele gosta, né, do Nemias, se você é um idólatra dele, pense bem, tá? Aliás, né, se você for um cara que ainda admira, ad, admira esse cara aí, né? esse meu ex-professor Nemias, depois desse, desse vídeo agora, se você continuar aí é, protegendo o camarada com a carinha de santo dele, me desculpa, mas realmente você está pagando de gado. Mas é dele, tá? Ele que é o boiadeiro. Porque é disso que ele gosta, de gado. É isso que ele gosta. De pessoas, ó, orelhinha abaixo escutando o que ele fala. Ai de você dizer ao contrário do que ele fala. Ah, mas nós temos enquete aqui. Enquete manipulada, né? Como aconteceu lá no, na votação. Ah, eu ia votar ali para os conselheiros serem leitores do livro durante. Mas, agora a minha versão, tá? Mas como eu vi que a maioria que está aqui são pessoas que são novos leitores, eu vou mudar meu voto, vou colocar para pessoas, para poder também ser conselheiros ali, pessoas que estão começando a ler agora. Eu espero... Henrique Trave, que você entregue uma UAB limpa. E Milton, se ele não entregar uma UAB limpa, limpe você, irmão. Limpe você. Do fundo do coração. Você é um cara família. Estou falando do Milton. Você é um cara família. Você é um cara que tem a visão conservadora, moral, ética, que nós desejamos ter na presença do livro de Durante. Eu não estou dizendo que o Henrique não é só que o Henrique não tem pulso. Desculpe, Henrique, não tem pulso, cara. Você não tem pulso. Você é um ótimo administrador, mas muito tolerante. Tolerante demais da conta. Omi não é nem tolerante, é omisso. Porque o que você fez hoje foi omissão. Não falou. A tua esposa veio falar em nome da Eliana e você se calou. Como presidente da UAB, você é o responsável pelo grupo. Você tinha que ter falado. Eu não sei nem se você é o admin do grupo. Não interessa, você é o admin da UAB. Você deveria ter falado, irmão, me perdoe. Você não vai gostar, claro que você não vai gostar. Mas tu sabe que esse admonestamento aqui, essa admonestação é de coração. E não é por você, não. Se você vai ficar doído comigo, só lamento. O que eu me preocupo é com a saúde, a sanidade do movimento durante. E enquanto houver pessoas da estipe do Nemias e aqueles que apoiam aquilo que ele fala, que bate em palma, né? os gado dele, enquanto houver essas pessoas no meio do grupo, enquanto os administradores de bom grado não começarem a fazer essa das pessoas, tirar esse povo, que não está tá somando nada com o grupo, só está causando contenda, porque isso aí é contenda, não tirar do meio do, do, do, dos eleitores, e eu estou falando já há muito tempo, em off, estou avisando, e continua os caras lá, como diretoria da UAB, agora como, como diretor dessa escola, o barco vai afundar. E a culpa vai ser de vocês. Aliás, minto, desculpa, vai afundar não. Vai virar um movimento de esquerda dos leitores do livro de Urântia. Então, meus irmãos, meus irmãos que eu digo, o Henrique Trave, o Milton, que creio vai ser o próximo, e faço votos que seja o próximo, com todo respeito às irmãs que vão estar com, concorrendo com ele aí, mas o, o, o Milton e o, o Flávio estão mais preparados para assumir isso eu espero que vocês entendam a palavra desse seu irmão espero que todos os leitores do livro de durante entendam o que eu estou falando com vocês pela saúde pela sanidade do movimento Durante, brasileiro eu estou sem botar vídeo aqui no canal, vou continuar com, com nossos projetos, estou trabalhando aqui em um outro projeto novo, também para trazer pessoas para o movimento Durante. mas em breve voltarei aqui com os vídeos do canal minha situação, minha situação de vida aqui já está melhorando então eu creio que em breve já estarei voltando com os vídeos aqui. Mas fica aqui pra vocês essa, essa palavra de, de admonestação conselho, para que nós não cometamos mais esses erros. E os irmãos aí que cometeram esse erro com a irmã Eliana Ferrin, e com os demais que estavam ali, que foram tratados como gados, peçam desculpa, né? Sejam um pouco mais humildes. Sabem ser falso para poder dizer que ama ali no grupo, não sabe? Agora, pelo menos tem um pouco de hombridade para pedir desculpa, né, Neemias? Decepção, Neemias. Agora é para você, cara. Decepção. Decepção, cara. Um grande líder do movimento durante a é se rebaixar esse ponto. Decepção. Não é de hoje, né? Decepção. Trabalhando para caligasta cara. Se você não tiver um pouco de dignidade, um pouco, daquele Neemias que me instruiu Daquele emir da qual eu sou cria, daquele homem honrado do passado, 2014 para trás. Se ainda existir alguma honra em você, sai, cara. Pede desculpa. E sai do movimento aí. Dá um tempo. Faz como outros irmãos fizeram aí. Se recupera, mas se recupera no, no, no canto ali. Vai pro banquinho. Né? Você que gosta de colocar no banquinho ali do recreio, vai pro banquinho você um pouquinho, cara. Em nome do movimento, você não é o, o cara que faz as coisas por Deus? Então, em nome do movimento, irmão, vai pro banquinho um pouquinho ali, segura um pouco a tua onda, reflete um pouco, reflete um pouco aí. Decepção, cara.